Olá pessoal, eu estou aqui de volta com vocês para o começo de uma nova série aqui no canal Batman Arkham A série de Batman Arkham finalmente está começando no canal Vamos, Vamos começar o Batman Arkham Asylum na versão remasterizada para o PlayStation 4 Batman Return to Arkham Arkham Asylum E galera, eu mudei o meu nickname do canal. Antes era o Kratos Platinando BR e agora é o Kratos Ghost of, Ghost of Athena. Athena, Ghost of Athena. Mas eu vou trocar ainda, galera. Quando der, eu vou trocar. E vai ser Kratos Ghost of Olympus. Oh, you know. Estou mais uma vez aqui com vocês para mais uma série. Que vamos começar no canal. Essa vai ser a sexta série do canal. A sétima na verdade, a sétima série do canal, a sexta série do canal é de Bully. A sétima série do canal terá essa, o Batman Arkham's Island, na versão remasterizado Return to Arkham, retorno ao Arkham. Eles traduzem errado. O um, traduzem asilo arcan, só que na verdade não é asilo, é manicômio. Manicômio arcan. A tradução correta que deveria ser. A tradução correta. Eles traduzem errado a versão para português do Brasil. O jogo está legendado em inglês porque eu não tenho a versão legendada em português, mas Relaxem galera, futuramente eu irei comprar a versão legendada em português do Brasil, totalmente legendado em português do Brasil. E para quem não tá entendendo a história basicamente assim, basicamente assim, esse jogo, o Arkham As Islands passa 8, 8 ou 6 anos após o Arkham Origins, que é o que deu origem à série Arkham, no, na história do jogo, na história do Batman Arkham, mas não mas que surgiu primeiro o jogo que surgiu primeiro foi o Batman Arkham na Island o primeiro jogo da série Arkham enfim a história é basicamente assim o Coringa o Coringa fugiu do manicômio de novo e fugiu para Gotham City Gotham City E os policiais conseguem capturar o Coringa de novo, junto com o Batman. Levam ele para o manicômio, e o Batman vai até o manicômio. Ele até pega esse traje aqui que é bem diferente do Arkham Origins, que esse traje é mais leve. E também não vai precisar de um traje pesado dentro de um manicômio e basicamente é isso galera, é a história e é totalmente canônica viu galera, por mais que o, o Arcan Orange seja de outra empresa seja da Warner Bros e o Arkham Asylum da Rocksteady por mais que seja de outra empresa a história do jogo as duas histórias são canônicas elas se interligam são totalmente canônicas E eu dei meio que um spoiler aqui, galera. que os que esse jogo se passa depois do Arcan <Arkham> Orange. Mas na verdade não foi bem um spoiler, eu só falei que se passa depois. De é Entendam como room. vocês quiserem como spoiler ou como não spoiler. Eu peço desculpas se eu dei spoiler pra vocês sem querer. Eu peço minhas sinceras desculpas. E vou postar ainda hoje essa parte 1 de Batman Return to Arkham, Arkham Asylum E vamos ter a série Arkham completa galera, relaxem, depois do Arkham island Vamos ter o Arkham City, depois do Arkham City o Arkham Origins, depois do Arkham Origins vamos ter o último jogo da franquia da série, o Batman Arkham Knight, beleza galera? Olha o crocodilo, Toy se daí é o Crocodilo, o Killer Croc Eu Coloque as legendas em inglês, porque pra quem sabe ler em inglês fica, fica mais fácil interpretar lendo Pra quem sabe inglês, fica mais fácil interpretar lendo as legendas Uma ótima noite para uma festa, o Coringa, o Coringa está falando Eu sei traduzir algumas coisas galera Mas eu vou deixar... Deixar legendas ativadas para vocês, se vocês quiserem colocar legendas em português no vídeo, vocês coloquem aí galera para vocês entenderem melhor. Vocês criam as suas legendas aí, baseada no jogo, na verdade já, esse jogo já tem legendas em português do Brasil, só que eu peguei, como eu comprei comprei pela internet, na PSN Games DF, e eles não tinham a versão legendada em português, só tinham a versão legendada em inglês, porque pegaram pela PSN americana, Aí como eles não tem, vai ficar assim galera. Aí quando eu comprar. Quando eu comprar o Return to Arkham Legendado em português, eu trago. Eu trago a versão legendada em português, galera. Eu trago, eu gravo de novo. longa Joker noite. Jim. Coringa invadiu cidades. Né? Ah. Mas quando eu trouxer versão legendada em português, galera, eu vou fazer. Fazer não, já tem a playlist do Batman: Return to Arkham, Arkham Asylum e City, e City. O Arkan City tem legendas em português do Brasil, mas é só, só fora das cutscenes. Por isso eu vou deixar a versão legendada totalmente em português do Brasil na playlist. E a versão americana versão americana que é essa versão que eu tenho. Eu vou deixar, eu vou excluir, vou excluir da minha conta, aí eu vou deixar só a versão traduzida em português do Brasil. Então vamos começar, pancadaria, aí galera, vou tentar ficar quieto nas cutscenes galera pra vocês entenderem um pouco melhor bem que tá legendado em inglês vocês não vão entender muito ding ding ding ding este é o segundo round o Corinha tá falando que este é o segundo round. The Riddler, o charada. E pegamos uma charada do, do charada. Por isso que apareceu o perfil dele aqui. e os caras para dormir. O Jim, o Jim Gordon falando. Ah, e uma curiosidade nesse Batman aqui o Jim já é Comissário Gordon já, já é Comissário Gordon. Missioner Gordon, Comissário Gordon, Batman, Batman, The Joker, O Coringa, Warden, Sharp, O oh, Sharp, The Riddler, O Charada. Vamos quebrar essas dentadurinhas, dentaduras. Não sei se vocês irão gostar dessa nova série do canal aqui, galera, de Batman Arkham. Mas eu gosto bastante da série Batman Arkham, galera. Eu espero de coração que vocês gostem dessa série de Batman Arkham. Everywhere that man -man. Bem, a dentadura, a dentadura, Vamos bater, bater nos caras, esse jogo mesmo mesmo sendo de 2007, acho 2008. Mesmo sendo de 2007, sei lá 2008, esse jogo é magnífico. Mesmo para aquela época. Muito, muito bonito os gráficos desse jogo e tudo. Esse jogo não é muito Dark, porque o Batman ainda não é o Cavaleiro das Trevas, ainda não, ainda vai ser o Cavaleiro das Trevas. Reiko. Alright, oráculo. Há o oráculo. You Is still there. Commissioner Gordon is safe. Joker's not far ahead. I'll stay in contact. Saz, he's got Mike. in the chair. Para quem não sabe, o Arkan Origins. O jogo do Arkan Origins foi feito depois. Foi criado depois do. Do Arkan City. Do Arkham Asylum e Arkham City. Foi criado depois. Mas. A história do Arkham Origins se passa antes do Arcan City e do Arkham Island. Se passa antes. Há uma nitade. Os acontecimentos são antes. Keep away. This assassin's got my buddy. He's going to fry him. Do something. Please. Keep him occupied. I need to get behind him. Como eu disse, eu trarei a série completa do ar no Batman Arkham ao Victor Zé Ok, vamos pegar o Victor Zé Colocar ele para dormir, beleza. Coloquei ele para dormir um pouco. Ela é, está perguntando se o Batman gostou do novo uniforme dela. a Arlequina está perguntando I'm que a maioria sabe que o nome dela é Harley. O nome verdadeiro S da S é Harley Quinzel. Harley Quinzel. ou Harley Quinzel. A Arlequina. A Arlequina, pra, pra quem sabe da história dela, ou até mesmo pra quem não sabe, a Arlequina era uma psiquiatra. Psiqui, psiquiatra. Do manicômio. Do manicômio Arkham do manicômio Arkham, sim, desse mesmo manicômio que Batman está invadindo aqui o Arkham Asylum Ela era uma psiquiatra E ela se... Meio que se atraiu pelo Coringa Eu gostou dele, teve uma atração por ele. Vocês verão mais sobre isso no Batman Arkham Origins, que retrata retrato uma, uma das HQs mais icônicas do Batman, mais legais. Na minha opinião Que é a história do Coringa O Batman The Killing Joke Ou como é conhecido em português Batman A Piada Mortal Que retrata muito bem A, a HQ Baseada na história do Coringa, Batman, the vamos salvar esse maluquinho. Vamos colocar ele para dormir. Não. O modo detetive, beleza. E vai puxar o veneno que o coringa lançou para dentro, beleza. conseguir a setinha já tem capanga aqui né a gente dá dá uns socos nele neles neles beleza Batman falou que o Coringa não vai escapar, não irá escapar. Oh, esse é um grandão, o Coringa falou, mais ou menos isso. Au, oh, eu não estou me lembrado como derrotar esse andão aqui. Ah, eu acho que eu já me lembrei. É. Parece que eu me lembrei. Vamos lá. Deixa eu escapar dele. Aí. Ah, ainda pegou. Pegou. Muito pouco nele beleza ah beleza E galera, como vocês já sabem, que eu já havia dito, série do Batman... Série do Batman não, o Batman Arkham Origins irá ser gravado no PC, beleza galera? A versão de PC, vou gravar na versão de PC, beleza? Totalmente dublado em português do Brasil. Eu vou pegar a versão dublada. Eu ainda não tenho o jogo, mas quando eu estiver perto de fazer a série do Batman Arkham Origins, aí eu pego. Eu pego o jogo totalmente dublado em português do Brasil. Com falas em português e com legendas em português também. Falas e, e dublagem totalmente em português, como eu estou dizendo aqui, totalmente em português. Ah, e... e Teremos mais Batman no canal também. A série da Telltale. O Batman da série da Telltale. Também teremos no canal. Logo após o término do da série Ark no Batman, teremos a série da Telmio, que começou em 2016 e terminou em 2018. 2018 na segunda temporada. A Telltale, para quem não sabe, a empresa da Telltale faliu. Frank Bowles. Bowles. A Telltale faliu. Por isso, só temos dois jogos da série da Telltale do Batman: Batman. The. The Telltale Series. Que é como é chamado o primeiro jogo da série da Telltale e o segundo jogo da série da Telltale, Batman: The Enemy Within, The Telltale Series. Batman: O Inimigo Dentro, A série da Telltale. Sim. Depois que eu trazer o, a série da Telltale para o canal, o Batman da série da Telltale para o canal, vocês vão entender por que inimigo dentro. Por que o inimigo dentro. Também não entendi de primeira, mas é, o jogo não tem dublagem, aquele jogo, mas, mas tem legenda totalmente em português do Brasil. Não é um... É um jogo estilo só modo história mesmo, não é jogável por assim dizer, mas, mas suas ações no jogo afetam a, afetam a história do jogo, não a jogabilidade, afetam a história do jogo em si. Mas é muito legal aquele batman eu gosto Eu gosto demais daquele Batman da série da Telltale, eu sou muito fã do Batman da Telltale Mas eu sou mais fã do Batman Arkham mesmo Tem uma história mais envolvente e tudo e tudo mais Mas o Batman da Telltale não é ruim, não é ruim Esse é o áudio da paciente Arlequina, paciente Harley Quinn. Áudio número um, tem que coletar mais quatro áudios da Arlequina. Hum. ok, não é por aqui, pelo jeito, então vamos continuar, mais para baixo hum. não, não é aqui para baixo, também não é aqui Deixa eu ver o lugar para subir a... aqui em cima Deixa eu ver se tem mais lugar para subir Hum, tem aqui Hum, beleza Estourar esse luto de ventilação Vamos por aqui primeiro. Que eu quero ver se tem alguma coisa. Não, não tem. Beleza, logo lá depois que der o jogo, eu acho. Aquela parte de lá Vamos por aqui, quero ver se tem alguma coisa aqui Beleza, vamos seguir por aqui, que deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui, me... opa, desculpa aí galera oh, Galera, me desculpem pelos barulhos de fundo no vídeo como vocês já sabem, alguns não vou poder tirar na edição do vídeo. Alguns barulhos. Hum, lá na frente tem um monumento. Vamos escanear. Beleza. O espírito de Arcan. Hum, eu sou o Espírito de Arcan, Amadeus Arcan. Ah, minhas ações, não sei o que, não sei o que lá, estamos não conseguir ler mesmo. Beleza, chegamos nos capanhas, vamos bater neles. Al, oh. vou cautear esse, cautear esse último aqui. um me Did it work? Of course not. I'll get back to you when I reach the end of the trail. Vamos por esse duto de ventilação. ai galera. Parte 4 de Bully não vai sair amanhã. Não provavelmente não sairá nem amanhã, nem sexta. Provavelmente a parte 4 de Bully ficará para sair no sábado. No sábado provavelmente saia a parte 4 de Bully, e no domingo sai a parte 2 de Batman Arkham Asylum, Re Batman Return to Arkham Asylum, a parte 2 sai provavelmente no domingão, E aí galera, hoje, hoje quarta-feira irá ter live sim de God of War 3 Remastered. continuação, zerando no Very Hard, que eu já estou quase zerando, eu estou no Cerberus e Sátiros. Não estou muito longe assim, passando do Cerberus e Sátiros, depois é tranquilo. É, o US depois, o Zulz. Os Zeus Meu pai Zeus meu Pai Zeus Beleza, galera Essa série do Batman eu vou gostar de platinar, principalmente platinar, né galera? Jogar e platinar, vou adorar platinar essa série. Muitos estavam reclamando, ah, mas você não platina nenhum jogo você platina poucos jogos mas no seu canal você não faz série platinando eu vou fazer série platinando quando der eu farei série platinando platinando mostrando os meus troféus que eu quero mostrar os meus troféus não adianta eu fazer série platinando sem mostrar os troféus Quero fazer série platinando Mostrando os meus troféus Ok Coloquei esse cara para dormir Ele era o último Beleza Vou pegar mais um áudio Segundo áudio da paciente Número 1 um, 3 de março Harley Quinn Harley Quinn são cinco áudios, esse é o segundo áudio. Altam três áudios da Alequina. Patient Interviews, entrevistas com os pacientes, history, história, história dos pacientes e do personagem em si também. pode ser em Pra quem não sabe, o Batman... Batman, na série do Batman Arkham... série completa aborda uma história totalmente... Totalmente solo. Uma história do Batman Arkham mesmo. Não existe essa história... Existe a história parecida no, no filme do Batman. Batman Fuga no Asilo Arkham. É parecida a história, mas, mas... Mas o Batman Arkham Origins, que retrata bem... Que retrata esse filme, Fuga em Arkham e retrata totalmente total não sei se totalmente, mas retrata bem o Fuga em Arcan. Mas esse Batman aqui, o Batman Arkham Asylum, o Siri e o Batman Arkham Knight não não abordam a história do filme não. É história solo mesmo. Só o Batman Arkham Origins que aborda o filme. E muitos pensavam que o jogo seria uma porcaria. E muitos pensavam que o jogo seria uma porcaria por abordar por abordar jogo baseado em filme, como a maioria dos jogos baseados em filme são uma porcaria, todo mundo achava que seria uma porcaria, mas não, o jogo Batman Arkham Origins é um dos melhores da saga do Batman Arkham, se não o melhor, o jogo é magnífico, dos melhores Batman Arkham, que eu já joguei, na minha opinião o melhor Batman Arkham, em segundo vem o Arkham Nas Island, em terceiro o City e por último o Arkham Knight que achei meio fraquinho, É, mas é como eu disse, o jogo foi magnífico, surpreendeu. Mesmo sendo baseado em filme, o jogo Batman Arkham Origins surpre surpreendeu. Vamos para mais um upgrade. Primeiro upgrade de armadura, armor upgrade V1. Foi um massacre. Ah, aconteceu um massacre. E o Boles estava ajudando eles. Tava ajudando o Coringa. O policial está falando: o Coringa e a Black Gate o jogo do Batman arkham city vocês vão entender melhor o jogo porque só nas cutscenes que não porque as cutscenes vão estar em inglês mas mas fora das cutscenes no jogo em si, as legendas estarão em português do Brasil, isso já é do próprio jogo. Beleza. Hum, quebrar essa porta do duto de ventilação. Hum, beleza. A roupa do Batman já tá ficando rasgada já. Começando a ficar rasgada. objetivo completo. Ah, galera, eu quero agradecer desde já vocês que estão acompanhando essa nova série no canal Batman Return to Arkham Asylum, a versão remasterizada do Batman Arkham Asylum, que é um conjunto do Batman Arkham Asylum e o Batman Arkham City. Se chama Batman, retorno a Arkham. Oracle, Oracle. desabilitaram the Arkham o Batmóvel. O Batmóvel. Se ela ainda tiver Gordon com ela, ele poderia ficar doido. Okay, the Batmobile is still of North. falando que, que os Capangas. Que, que os Capangas estão atacando o Batmóvel ou Batmobile. Protect the Batmobile. Proteja o Batmóvel. Tá bom, então vamos proteger o Batmobel. Stay hum, O policial tá falando que o.. Johnson. Jackson, sei lá, morreu. Porque esse outro policial aí acabou morrendo. Opa! Mas morrendo aqui. Vou pegar esses caras de prevenido silenciosamente, beleza a maciota e morreu charada do charada o oh, batmobile batmobile, vamos eu fugi o Batman, meu. Cadê eu? Vou colocar o cara para dormir. Vou colocar esse cara para dormir, beleza. Esse daqui também, pronto. Objetivo completo: suplexplosive gel explosive gel gel explosivo. Coletei o gel explosivo, beleza. to where she took Gordon. Scan the Batmobile Cream Scene. Ah. Uh, Scanear a cena de crime do, Batmob do Batmobile. Do Batmobile. Do Batmobile. Locate Gordon by tricking his skirt. Ah, pra localizar o Gordon, beleza. Ele exactly. me deixou um trail pra seguir. Ele está vivo, Barbara a ah, galera eu vou agradecendo desde já a vocês que estão acompanhando essa nova série no canal Batman Arkham Asylum novamente eu vou agradecendo a vocês e galera não se esqueçam de deixar o seu like no, nos meus vídeos vocês estão gostando dos vídeos não se esqueçam de deixar o seu like não se esqueçam de inscrever-se no canal clicando no botão vermelho inscrever-se e ativar o sininho de notificações para receber notificações dos meus vídeos no canal e das minhas lives também beleza galera é muito importante que vocês ativem o sininho de notificações pois o no YouTube não notifica todo mundo não está notificando todo mundo mesmo com o Sininho ativado e para não correr o risco sugiro que vocês ativem o Sininho de notificações beleza galera ah, E aí não se esqueçam de compartilhar o vídeo com seus amigos para dar aquela força aquela moral não se esqueçam também de comentar nos meus vídeos o que vocês estão achando dos meus vídeos beleza galera aí ah, para quem não não se esqueçam também de adicionar os meus vídeos aos favoritos beleza compartilhar se inscrever ativar o Sininho dar um like comentar no vídeo colocar os favoritos beleza Aqui vou bater nesses capangas. Aqui, beleza. Desmaiou. Vamos entrar aqui. Aí galera, um aviso rápido que eu queria dar para vocês. Dia 10, na sexta-feira, sexta-feira agora. Depois de amanhã, o canal, o meu canal irá fazer quatro meses. Sim, irá fazer quatro meses que eu tenho esse canal e gravo vídeos para o YouTube. Quatro meses. Beleza, galera? Irão fazer quatro meses. Dia 10. Dia 10 terá. Provavelmente não terá vídeo, mas terá live. Não vai ter vídeo, mas vai ter live no canal à noite. Live vai ser à noite. Não sei se vai ser Outlast 1, se vai ser Outlast 1, ou se vai ser... o God of War 3 Remastered. Tudo vai depender se eu já tiver zerado... O zerando no Very Hard do God of War 3 Remastered God of War 3 versão remasterizada Beleza galera? Se eu já tiver zerado Aí Provavelmente Teremos Outlast 1 E acabaremos a série de Outlast 1 dessa vez Beleza? Aí depois que eu terminar a série do Alto Outlast 1 eu irei começar o, zerando o Very Hard sem morrer do God of War 3 remasterizado God of War 3 Remastered Beleza, galera? E estamos chegando no fim do nosso do nosso vídeo por hoje galera, espero que vocês tenham gostado desta parte 1 do Batman Return to Arkham Asylum Opa Não, não vou Não vou sair não Eu pensei Que eu ia clicar em sair Mas não, eu vou continuar Mais um pouco aqui E depois eu Eu saio aqui Eu salvo ah, Beleza Beleza, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, desta parte 1 de Batman Return to Arkham, Arkham island beleza, valeu a todos e fui, galera.